Tudo bem com vocês? A Leila entrou, tudo bom Leila? Pode responder, você está aqui. Tudo bem. O Zeca também, Zeca Tupinambá também entrou. E vamos chegando, vamos chegando. Vamos aí fazer uma live. Uh, falando né, a respeito, principalmente. Né, hoje nós vamos falar. Principalmente sobre o que mesmo pre... Rejeição energética e bloqueios. Rejeição energética e bloqueios. A diferença que existe entre os dois, quais são, como que cada um, né? É, como cada um se manifesta. É, quer dizer, existe quer dizer, a pessoa às vezes ela tem uma rejeição... Pela energia da outra pessoa, pela energia que a outra pessoa irradia e ela pensa que é um bloqueio. E outras vezes ela tem um bloqueio e não percebe. Normalmente os bloqueios são imperceptíveis. Eles são imperceptíveis por quê? Porque a pessoa pensa que ela é daquele jeito. Por exemplo, pessoas que têm medo. Medos inexplicáveis E que muitas vezes Essas pessoas travam E não percebem Que no travar delas Elas podem estar travando o um outro também E que tipo de medos são esses travar? São medos que às vezes a pessoa diz assim Eu tenho medo E não consegue explicar então são bloqueios, por que, que você não faz aquilo? Ah, porque eu não sei se vai dar certo, eu não sei, eu, eu, eu, e a pessoa fica procrastinando. Ah, tudo aquilo que de repente te dá um, uma sensação de querer sumir. Oi, Li, minha, prima, minha querida entrou aí também no Instagram, né, Liloca? Ah... Todas as vezes que a pessoa sente que ela tem alguma coisa que a impede, que não deixa ir para frente, alguma coisa que parece que é, é, é conflitante para ela, deixa ela na dúvida e quando a pessoa tem dúvida é porque ela não vai fazer mesmo, é, o que, que acontece? Ela não sabe como lidar. E quando ela não sabe como lidar, você pode ter certeza que é um bloqueio. É um trauma. Por exemplo, às vezes a gente diz assim, o que o teu coração está falando? A pessoa investiga o coração dela, o coração dela não está falando o que ela quer ouvir. Porque ela tem medo, ela tem medo. Então ela diz, ah, ela vai pela cabeça. E indo pela cabeça, a coisa não dá certo. Não vai dar certo. Por que, que não vai dar certo? Porque ela não está respeitando a intuição dela. Ela não está respeitando o parecer dela. Por quê? Porque ela quer, por toda a lei, fugir, desviar daquele caminho. Ela quer desviar daquela situação e não consegue. E também não questiona o que é. Ela fala, ah, eu puxei minha mãe, puxei meu avô, puxei minha tia, puxei minha irmã, puxei não sei quem. Ela puxou o mundo inteiro, menos a ela. E ela está puxando o, o inferno que os outros carregaram. Ela está carregando junto, né? E isso é trauma. Essas coisas são bloqueios, essas coisas são. Vem lá do útero vem vem do DNA vem sabe tô, ele, ele toma conta do seu campo neural ele vem até da concepção eu atendo muita gente como vocês sabem e já atendi pessoas que não sabiam que foram passadas até por outros sabe me uhum. uh, que passaram até por outros terapeutas, não sei o que, vida passada, vida não sei o que, vida isso, vida daquilo. E quando eu estava conversando com essa pessoa, eu percebi uma coisa, que o trauma dessa pessoa vinha do momento da concepção. Que é o um meu caso também. Que é o teu caso? É. Nós estamos aqui com a Leila, que é uma, hoje é amiga, é né? É, é a cliente, Oi, noite, hoje ela é minha amiga, vem mais pra cá que no Instagram você não tá aparecendo, vem mais então... pra cá, ó. põe mais pra cá, ah, aí, tá. Já manda um beijo aí pro povo e pronto. É, eu sou um caso desse, que a minha mãe tava grávida e ela perdeu uma, um filho e foi agora que eu vim descobrir que isso tá me afetando. E na gravidez da minha mãe, a, a, com a perda do filho, ela sofreu muito. Eu já, ela já estava de nove meses. Quando eu nasci, eu enfrente, a, ela enfrentou todos os conflitos, porque minha avó gostava muito do meu irmão. E eu cresci com esse conflito, mesmo sem saber o que estava acontecendo, eu acho que... É, no meu consciente ali, eu captei algumas coisas aqui? aqui, é na sua terapia sim né? e... E... mas por que? o pessoal quando ele não consegue... você quer sentar aqui? não o pessoal quando não consegue chegar lá dentro, na origem do trauma o que que ela fala? que é de vidas passadas é, mas a gente sofre é, ou então que veio lá, sabe? que veio do tio, da avó, daqueles que morreram não sei quanto tempo atrás ah. e, e vão buscar estas explicações e quando chega aqui não tem como fugir não tem tem Leila não tem aqui não adianta tem pessoas que não aguentam a terapia a Priscila já viu né Sim infelizmente Infelizmente, as pessoas, elas me agradam, falam e ficam procrastinando, prorrogando Por quê? Porque chegou o um momento dela tomar atitude E ela sabe que vai sofrer, porque tudo é doloroso Mas ela não quer ouvir Então o que ela faz? Ou ela dá uma conta da, da terapia o tempo todo Como eu não, mas você. Eu tenho uma boa sensibilidade, mas a Arne está me ensinando que eu tenho que ter um controle e que eu tenho que aprender a escutar. Você tem que ter não, não é nem controle, eu não chamo hum. de controle, eu chamo assim de você ter o, o conhecimento de si. Sim, também. Você precisa ter, por exemplo, quando você. você você consegue ter uma dinâmica de conhecer, quando você vai dar uma aula de matemática, como é que você dá uma aula de geografia? Você, eu esqueci a palavra, você, você faz aquilo já com os pés nas costas, né? Então, quando você faz com os pés nas costas, é, o que, que significa? Que você tem o conhecimento que você faz aquilo com a maior tranquilidade, quando você controla, você segura. E quando nós seguramos algo, algo não funciona. Aquilo fica preso. Por exemplo, eu controlo a dor de do estômago. Né, Bianca, que tá aí? Uh, hoje, esse tema está me representando. Por isso que eu falei de você, Bianca. Então, deixa eu ver mais pra não, cá. Tá bom, tá bom. Uh, então... Ah, é. Então, ah, por exemplo, eu domino a minha dor de estômago O que, que representa o dominar? Representa que você sabe qual é o motivo da sua dor de estômago né? Você sabe qual é o motivo, você sabe o que está acontecendo com a sua dor de estômago E como você vai lidar com aquilo mas para chegar nesse domínio, você precisa entender, compreender o que provocou essa dor em você. Você substituiu a dor por uma dor interior. Entendeu? Por exemplo, a dor interior qual é? Eu estou, eu não, eu não quero mais sentir é essa divergência na minha cabeça, essa angústia interna, esses medos que me seguram, essa coisa ruim que só me traz pensamentos. Exatamente, é assim que eu me sinto. É, do, sabe, mas são pensamentos muito mais violentos do que o seu. Uhum. Pensamentos até da pessoa se ver como um praticante de magia. A pessoa no pensamento dela, ela pensa que está fazendo magia. E aí ela... mas vem a crença de que ela não pode fazer aquilo. Então entra uma controvérsia e não é nem uma coisa, nem outra. É como ela aprendeu a liberar algumas coisas ruins. Só que ela atrofia aquilo no pensamento dela. E para não ter a dor do distúrbio que aquilo dá, que é psiquiátrico, que é esse e aquilo... Até de vidas passadas, como dizem, né? Uhum que algumas pessoas quando não consegue chegar lá dizem que é vida passada quando não consegue chegar a pessoa fala não eu quero ter dor de estômago eu não estou conseguindo lidar com isso eu quero eu prefiro a pior dor do corpo do que ter que aguentar esta situação porque pelo menos a dor do corpo eu sei o que é eu vou no médico quero me dá remédio né uhum. são os farmatons da vida é um alívio. É um alívio, pronto, eu resolvo. Aí, né? É, resolve ali. Então, as pessoas, elas acabaram desenvolvendo dores e problemas físicos. Viraram doentes sem precisarem ter doença. Somatizaram. E, e a humanidade foi captando isso e, e fazendo realmente a doença se concretizar. Tem que ter cuidado para não ficar com esse, somatizando, porque o Covid, ele. Quando você tem Covid, isso só piora a situação. Gostei do cabelo que já cresceu, olha aqui. <risos> olha quando aí, a lei já tinha... ela não tinha quase cabelo mais, gente. Ela já tá crescendo. Ela ficou meu dois meses entubada, mas. Tive duas entubações. Duas entubações. Eu sou um milagre de Deus, gente. Acredite. Quando você tiver. Na pior situação, acredita em Deus, porque ele é a única pessoa que pode é, tirar a gente daquele fundo do poço. E por nenhum momento eu tive medo de ficar ao lado dela. Ah. Ao contrário, porque eu não tive, né? Ah. E não usei máscara nenhuma vez. Porque eu confio que a pessoa adquire algo... É que já estou bem imunizada também, né, É. Eu acho que depois do que eu passei, né, a gente está bem imunizada. Eu tomei mais de 20 tipos de antibióticos, né? Então, gente, quando a gente confia na gente, quando a gente acredita, quando a gente sabe que você está lá de verdade com a outra pessoa. Você não está brincando, não está querendo ser algo artificial, algo que não é para outra pessoa. Quando você chega nisso, o que que acontece? As duas pessoas se reencontram. E quando elas se reencontram, o milagre acontece, porque o milagre da autoconfiança de uma com o milagre da autoconfiança que a outra está querendo encontrar dentro dela. Vem à tona. Deu para entender? Isso não eu vi é. a busca também, né, Armin? Eu, vi quando eu, eu, eu já conheci a Armin. Só que eu tinha o telefone da Armin no meu celular. e falei. Não, eu preciso que a Armin me ajude a tirar. É, e a entender por que eu lá no... Na UTI eu consegui ter um encontro Com a minha avó Que já é falecida, com meu irmão E... E toda aquela história do passado Voltou E eu precisava Colocar limpo, né? Tirar aquilo Tira que veio né? Mim. Mas tinha que voltar E a minha avó disse pra mim lá no momento que eu tava Entubada há 20 dias Na segunda intubação Você quer voltar? Eu falei, quero Então... Reza as sete chagas de Cristo. Falei, mas eu não sei rezar essa oração. eu falei, mãe, não é possível. Eu fui professora de catecismo e não sei rezar. Ela, então conta sete vezes as sete chagas de Cristo que você volta. E foi aí que eu comecei a contar. Do nada apareceu a minha, irmã, a minha filha, que hoje tem 25 anos, com nove anos, falando, vem mãe, vem. E me puxou. Então, eu acho que essa história tem a ver com o que a gente está falando de... Lá na barriga de comer, é, né? Exatamente. Foi um renascimento é. para mim de novo Foi exatamente com isso que nós mexemos é. E quando nós mexemos com isso Veio tudo à tona E quando veio à tona A primeira coisa que a Leila descobriu É que ela não era doente é. Não é, Leila? É. A Leila percebeu que ela não foi doente Mas o que que acontece? Ela chegou a pegar essa Covid duas vezes. Ela não tinha pegou, doença nenhuma. Ela pegou a Covid porque ela se adiantou e quis se pôr na frente de quem estava com Covid. Então, ela queria resolver o problema do outro sem cuidar do dela. É. Por exemplo, quando ela veio aqui, ela me falou: eu falei, tira a máscara. Fala, não fala. foi? Tira a máscara a máscara. Porque é o medo, você fica tanto tempo... Então, a pessoa fica tão fragilizada e ela fica tão querendo salvar o outro que ela não vê a possibilidade dela primeiro se reorganizar ah. para depois ir. As pessoas que não se reorganizam elas acabam puxando em dobro o que o outro tem. Mas eu, eu acho, Arne, que quando eu, tava, eu estava no.. Nós estamos fazendo uma terapia eu... aqui, né? Vamos eu acho que quando eu estava no hospital, é, que eu me lembro assim, eu, eu, eu, as dificuldades de voltar foram tão grandes que eu, eu pedia todo dia a Deus, né? É, que se fosse para que eu voltasse, que eu voltasse bem, né? E que eu encontrasse a solução. Acho que eu encontrei, ó... <risos> Gratidão... Mas Gratidão. a solução veio porque você... A partir do momento da segunda vez que você ficou assim... Você começou a se sentir desenganada... E quando deu desengano... Veio uma outra coisa atrás... Você já teve dificuldade... Durante a gestação... Quando você foi gestada... Sim. Você já foi gestada com medo de se perder Com medo de não vir à tona A sua mãe tinha esse medo Sim. Ela passou isso para você E quando ela passou isso para você Você ficou com aquilo lá dentro embutido Então uma segunda vez foi da Covid Agora eu vou Porque você trouxe aquilo da memória é. E lá, na, lá no hospital eu disse pra mim mesma, eu falei, eu não quero nada desse mundo aqui. Lá. Eu me libertei completamente. Lá. E quando, na segunda vez, aconteceu isso com a Covid, que ela foi ajudar uma pessoa, foi cuidar, e a pessoa tava, ela estava super saudável, ela se entregou. E trocou de lugar com a pessoa, a pessoa ficou bem, não teve um terço do que ela Nada. teve, uma não. vez só e saiu. E ela não, o dela persistiu, por quê? Porque ela precisava persistir na força de querer viver, é. de aprender a viver e sair do medo. Tanto é que quando nós tratamos a Leila no começo, nós voltamos para o útero. É verdade. Mas nós voltamos para o é E tudo isso foi falado para ela. E foi aí que ela começou a melhorar. Quando a Leila veio aqui, gente, vocês não, não era essa pessoa que vocês estão vendo, linda, maravilhosa, que ela é. é. Ela estava uma outra pessoa. E não foi programado o que nós estamos falando aqui. Não, não, foi aqui. hoje. Nada não. Hoje eu vi por aqui. Hoje eu vim numa consulta certinha aqui mas eu já era para ter ido embora e eu acabei ficando Então o que nós estamos falando é o seguinte... voltando no assunto né... o que que acontece na concepção? Você veja bem... a mãe da Leila agora eu vou falar né... porque ela está aqui ela está permitindo... Ela queria muito engravidar... então toda a relação que ela tinha... Ela queria ali engravidar, mas pedindo para que não, não perdesse e aquela criança, não, não perdesse aquela criança, que ela não, não partisse, não morresse, não, não abortasse ou não morresse logo no primeiro aninho de vida. Então, ela já passou essa ideia na concepção pra você. E vou te falar mais, conversando agora, aqui com você... <risos> Nós estamos fazendo terapia. Nós estamos fazendo terapia, porque eu estou <risos> lembrando de alguma coisa. que Quando eu estava para nascer, a minha avó, muito revoltada, porque o meu irmão tinha morrido com seis anos, e a minha avó muito revoltada, a minha avó disse que era para eu morrer também. No, na barriga da minha mãe, ela falou que o mundo acaba e que morra também. Só que eu acho que quando eu voltei da segunda intubação, que eu vi a minha ela avó. Ela foi te buscar. Ela veio me buscar junto com o meu irmão. Não. Ela estava ao lado. Ela não veio te buscar junto ela com o teu Ela, mandou ela, mandou ela veio. Não, ela mandou ser rezar. Ela mandou rezar. Mas ela veio para se libertar do que ela tinha falado. Ah, tá. Então. Vocês Pode entenderam? É. O, o espírito dela estava preso. É verdade. Aprisionado. Sabe, a gente precisa ver tudo, todas as pontas... essa ponta da evolução dela estava amarrada. É, eu acho que foi aí que ela se libertou. Quando dele. ela chegou esse momento que você tinha que passar por aquilo, ela veio e disse... Ore sete chagas, o que ela conhecia... Que, mesmo que você não fizesse as sete chagas, você estaria livre do que foi proferido ali por ela sim. e era a mãe dela era mãe, era mãe. a própria mãe falando para a filha vocês estão entendendo a importância que tem a palavra mas mais do que a palavra a forma que foi gerada na palavra e a forma como essa, houve esse gerar da palavra como a outra pessoa aceitou e acreditou alivio, hein? tá é vendo? O peito aliviou. tá vendo? O peito alivia. Imediatamente vem a abertura do peito. E pessoas assim regeneram. Ela, a Leila, assim é. como várias Eu pessoas que passam por aqui, elas têm a regeneração celular. Hum. Sabe por quê? Recebe energia fria. Nós fazemos o tratamento do registro da memória celular. Não adianta, gente. Se for... A pessoa não aguentou, é fogo, porque nós vamos lá no fundo e quando pega essa radiestesia, então, que eu chamo ela de... Ela me pega de vez em quando e me dá umas, tá? <risos> mas tem que ser, porque a gente vem, fica na resistência, na resistência, mas a Arne coloca pra gente o que a gente tem que ser aqui, sabe? Não o que a gente é, o que a gente tem que ser. O que você, qual é a sua proposta, né? Por que, que você veio? Você não veio para ficar no um oba-oba, para ir para a praia, para ir no Ciaú, não. Também faz tarde o, o é. lazer. Mas existe uma proposta de vida. E quando a pessoa não vai nessa proposta de vida, ela vai viver para o outro? Até quando? Até quando a mãe vai viver para os filhos? Os filhos vão embora e ela está vivendo o filho? Isso é um absurdo, gente. Porque... Existe uma caminhada que a gente chama evolução, então agora Leila, eu vou falar, tem uma pessoa que fez uma pergunta, Sim. vamos voltar para a rejeição ou trauma, vocês vejam bem, o que aconteceu com a Leila, ela estava com trauma, por causa daquilo que a avó falou, que foi um deles, Exato e de repente ela acabou de se libertar é. agora que ela descobriu é. né que me ganhou na cabeça né? então o alívio no peito é muito grande é. o alívio é, sabe a pessoa ela desintoxica tudo isso é uma rejeição é é um é, um, é uma um bloqueio. é um bloqueio é um trauma não é Injeição. Porque eu não acreditava, sabe? Quando as pessoas diziam que ficou lá no outro mundo, que viu é, a mãe, o pai que já se foi. Eu queria ver minha mãe eu, não vi minha mãe, eu não vi as pessoas que eu queria ver. Apareceu pra mim as pessoas que queriam me trazer de volta, né? e volta para esse mundo. Aqui não tem jeito de aparecermos assim. Olha, vou dar um beijo para todos. A um beijo para um você também. Muito obrigada. Tá bom. Então, a Leila continua aqui conosco. E nós vamos entrar, nós vamos continuar nesse assunto. Uma coisa, nesse caso, isso é um trauma. E vocês vejam bem, se você não for fundo, se você não chegar no corpo, Ponto exato do trauma, precisa vai levantar um pouquinho. É um pouquinho. No ponto exato do trauma, você não consegue fazer nada. Você não consegue liberar a pessoa. Aí vai, faz hipnose, faz não sei o que, faz isso, faz aquilo. Não resolve, gente. Abaixa um pouquinho. Faz hipnose, faz sabe essas coisas e, e não tem jeito. Bom. Isso acontece, mas o que que é a versão rejeição? Qual é a diferença? Por exemplo, uh, o toque. Nós temos aqui boa noite Cláudio Bezerra que entrou, Cláudio Sales Bezerra que entrou no YouTube. Seja bem-vindo. Uh, nós temos aqui uma pessoa que tem toque. Posso falar? Pode. Ela tem toque de pôr tudo organizado e federado. Né? E eu sou bagunçada, eu sou assim. Eu, eu gosto de jogar as coisas, deixar que as coisas fiquem onde querem ficar. É, isso, por exemplo, toque é uma forma de rejeitar algo e se preservar dessa rejeição. Entendeu? É uma forma assim. Eu quero tudo organizado fora. Mas eu não vou mostrar o que eu tenho dentro. São toques que a gente adquire. Isso é simples. Ai, mas eu não vou contar de mim. Não, não vou contar de ninguém. Mas é uma coisa que é. É, vou... dia a dia mesmo. É. Eu, vocês acham que eu nunca tive? Ah, não. Eu tenho mais toque talvez que vocês. Só que eu sei lidar com ele ele não vem. Mas tem horas que o toque vem. Que é uma rejeição. Que a gente tem da gente. Quando você diz eu tenho rejeição. É porque você está rejeitando a você. Né? Aquilo está interiorizado. Agora existe rejeição energética muito. A rejeição energética é outra coisa. Eu por exemplo. Gente. Tem pessoas que nunca fizeram nada para mim, nada. Eu não consigo olhar para a cara da pessoa. Eu não consigo cumprimentar aquela pessoa. E se de repente eu me vejo numa situação sem saída, eu cumprimento, mas eu vou me afastando. Até a risada da pessoa me incomoda, aquela risada... <risos> sabe, me incomoda você percebe até onde aquela pessoa é, ela não é ela para ser o que cada um que tá com ela, gostar e ela ser aquelas pessoas ela sabe manipular ela sabe articular tudo, porque eu agora tô aqui com a Priscila e com a Leila, eu vou ser a Priscila agora, daqui a pouco eu vou ser a Leila e cadê, cadê a Armin? Mas as pessoas precisam gostar da Armin. Porque a Armin está projetando elas para elas. Então, o que, que eu estou ajudando? Eu estou só afirmando a, fla, a fragilidade que elas têm. E fazer com que elas criem uma couraça. Que elas entrem, né? No, na armadura e se firmem naquela armadura, isso é muito perigoso, é mais perigoso ainda quando você quer sair da armadura, é onde vem a dor, é onde vem a dor, então a diferença é essa, teve uma pessoa que quis que eu falasse sobre Sim, a o nome dela, Isanete Isanete Ela tá, tá aí participando da live pelo Instagram e Pelo Instagram ela tá... Oi Isanete, eu não vi ainda Porque eu não tô Tá um pouquinho distante Tudo bom por você? Ela perguntou O seguinte Ela tem dificuldade no convívio de pessoas Inclusive no trabalho Ela Sente que as pessoas do trabalho Não gostam dela Ela quer entender se isso pra ela é um bloqueio ou uma rejeição energética? É, é auto-rejeição energética. Isanete, é assim, eu estou falando para a Isanete e para as pessoas que se identificam. Que se identificam sim. A pessoa tem dúvida, né? se ela está sendo bem aceita... Se ela vai fazer falta ou se simplesmente existe aquela coisa de, do hábito. Ah, se eu não chamar vai ficar mal, se eu não falar vai ficar mal. Essa pessoa normalmente ela vem com muitos traumas. E esses traumas faz com que ela se rejeite, ela tem uma auto-rejeição. Provavelmente a Isanete, ela teve rejeição na infância eu não sei se a mãe dela teve é, teve depressão pós-parto é, se houve algum problema na amamentação se ela puder responder é, se o pai dela né, não aceitou a, a, ela vir houve algum problema nesse aspecto e ali ela aceitou aquela rejeição onde ela sentiu ela não foi rejeitada durante a gravidez não foi no, no, no introterino foi após alguma coisa que aconteceu é porque é tão forte que ele marcou pós-parto e essa e no, ela está lá é, Isanete, ela está falando não sei o que houve Uh, bom... lógico que não foi contado para ela porque ela era recém nascida. Sim. E se não foi contado ela ficou sem história. É, ela ficou sem... É, né? é como se fosse uma árvore que não tivesse raiz. Hum. É assim que você se sente zanete. Então uma árvore que não tem raiz porque ninguém me quer. Então eu não tenho raiz. Cada um me leva para onde quiser. E até a hora que eu não der mais frutos Os né? pais eram muito bravos os pai, Então, os pais eram muito Tá aí, os pais eram muito bravos E não tinha assim Aceitação Então, a, a impressão Que ela tinha, olha lá, tá falando sim Tá vendo? Então é como uma eu nem conhecia A Isanete, mas a forma Como ela colocou Dá pra perceber, então vem assim Não chega junto, você lá e nós aqui Inclusive o teu pai não encosta, não. o pai não encosta na mãe. E a mãe e o pai ficam longe. Então, cria ali uma barreira. Para ela atravessar essa barreira, ela precisa se sentir confiante. Ela precisa primeiro aceitar a ela, ver a força dela, que é, primeiro eu vou quebrar a rejeição. A auto -rejeição. Porque ela não consegue se ver, ela não consegue se sentir Não que as pessoas não rejeitam ela Ela que se afasta Ela que se afasta das pessoas com medo de ser rejeitada Ela já chega cria uma vibração Ela já criou aquela vibração E aquilo vibra e deixa as pessoas distantes dela, né? Mas aos poucos, ela vai se aceitando. Mas como ela vai se aceitar? Quando ela tiver consciência plena disso. Quando ela confiar. Quando ela disser, não, eu posso quebrar essa barreira. Por quê? Porque eu é que estou me intolerante. Eu que tô, estou tô, eu tô intolerante comigo. Eu não me tolero mais. Então o que, que eu faço? Ao invés de me aproximar das pessoas, eu fujo. Posso e... dar um exercício pra ela? Não, pode. Você pode fazer tudo. <risos> eu vou te dar um exercício. A Leila, eu gente, vi... a Leila, ela é assim. Ela <risos> participa de tudo. Depois que eu aqui fazer tratamento é, com a Arne, ela ficou sem vergonha. Entendeu? É, agora sim. É... Ivanete, né? Ivanete. Ivanete. olha, eu vou te dar um exercício que eu fiz pra mim. Uh, você começa, toda vez que você chegar perto dessas pessoas que você vê que não é o seu lugar, que você sentiu alguma coisa, você começa a pensar, você começa a pensar três vezes coloca no seu pensamento três vezes, eu me amo, eu estou bem aqui neste local você começa a pensar coisas positivas ali, umas três vezes você repete as palavras eu me amo, eu estou bem aqui, e aqui eu vou ficar Aí você vai ver que vai mudar alguma coisa. Sempre quando vier um negativo. Tenta colocar alguma coisa positiva no local. Três vezes você pensa naquilo. Tá bom? É, tá ouvindo. É isso aí, gente. Ainda eu vou um pouquinho mais longe com a Isanete. E digo assim, Isanete. Não é fácil. Não é fácil. Porém. Começa a trazer... Na memória, eu não sei se teus pais estão vivos, mas eu, eu não vejo a presença da sua mãe. Sua mãe está viva, ainda não vejo a presença dela. Eu vejo mais o seu pai. Agora é assim: os meus pais, eu, sou, eu, tenho, assim, eu tenho muita gratidão pelos meus pais, porque eles fizeram o um favor de me trazer aqui para o planeta. E se eu vim, eu vim escolhida, eu escolhi vir aqui por eles. Mas muitas vezes, gente, vocês que estão me ouvindo, eu estou me estendendo um pouquinho hoje aqui. Os dois falecidos. Os dois falecidos, é... a mãe dela tem a certeza. O pai, talvez espiritualmente, ele esteja meio que perambulando ainda. Mas... Mãe, você sentiu que a mãe é aberta. Ah, é a mãe a mãe é bem apegada é a, bem apegada apegada da mãe né ah, o que que acontece nós lembra que eu tenho na roda de cura que aliás nós vamos fazer a outra roda de cura que o povo amou e eles vão elas vão repetir, nós vamos abrir até com outras pessoas mas, mas eles querem elas querem continuar juntas né mas acontece que nós temos uma coisa, isso me dá pouquíssimo tempo. Sabe quando vem? Mestre, eu mori, de anos. Essência crística, né? E fala assim para mim. maioria das vezes, você tá lembrada, né? Sim. Nós vamos vir com alguém. Que foi o nosso encosto e continua sendo. O encosto é aquele que vem sobre a tua energia e você não percebe. Ai, ai, minha mãe pode ser meu encostado? Hum, hum. e daí? Assim como você pode ser não? Você não sabe o que aconteceu em outras vidas? Não é, não é karma, não, é encosto. Encosto, Sabia? O meu pai, aham, uhum, mas mal, uhum, não sei. Mas quem é encosto é Como que aconteceu o encosto? Porque houve sempre esse adultério entre um e outro. E não conseguiu, como por exemplo, a, a Leila conseguiu com a avó. A avó veio e libertou. Graças. Ela amarrou essa ponta, acabou. Amém. Ali, ninguém amarrou a ponta. Fez, vai continuar o encosto... Eu vou encostar... E até você fazer isso que eu quero... Então... Quando os pais são muito dominadores... Um ou outro... Bate... <risos> virou encosto... Ele está sugando a sua energia... Para você ir para frente... Ou você suga a energia deles... Quantas vezes acontece... De vir uma, os pais tão bem na vida nasce aquela criatura e eles começam a ter uma declinação financeira ou qualquer outra coisa, por quê? porque aquela criatura vê como um custo e vai sugando isso é para que haja a conciliação e dobrar as pontas que ficaram soltas tudo que ficou solto entenderam? E à medida que nós vamos amarrando tudo isso... Resolvendo, fechando... Né? E, e, e a gente fecha até na convivência... Quando a gente percebe... Mas muitas vezes um desencarna sem outro perceber... E quando a gente sonha muito com os pais... Com alguém, com o avô, com isso e aquilo... É porque está sendo resolvido de alguma outra forma. É no campo vibracional... E, evolu e evolutivo por exemplo eu tenho um grau de evolução se o meu pai ou minha mãe ou um irmão alguém foi meu encosto o encosto da pessoa todos eles já se foram né todos eles morreram aqui a carne morreu mas o espírito como tudo é espírito pessoal às vezes até falar ah, é espiritual tudo é espiritual gente você é o quê então ah, eles vêm durante um sonho, uma situação, você até vai ver, vai ouvir, vai sentir, vai, vai visualizar no sonho, eles vêm e se libertam, resolve, no meu caso aconteceu muito isso, muito, muito, muito, então eu posso falar isso de eu não entendia antes agora eu já estou entendendo o que, que é porque o que eu falo para vocês aqui muitas das coisas que eu falo é que eu vivo outras que eu não vivi mas eu atendo pessoas que viveram então a gente vai desenvolvendo e acostumando com isso né gente minha garganta já está pegando a Denize também entrou, o doutor, peraí, Alberto, o doutor Alberto também. Sejam todos Sim. muito bem-vindos. E gente, eu espero ter explicado um pouco. Rejeição energética. Você não consegue chegar perto da pessoa porque ela é antagônica a você. Você percebe, sabe, às vezes a pessoa quer grudar em você, você não permite mesmo. Ah, a Alexandra também tá aí, beijo, Ale. Ah, imagina se eu não falasse da Alexandra, opa, oh, tá. né? Beijo pra você, <coughs> pra todos aí. Então, a Tati também, Aleixo. Então estão todos aí, pronto. Ah, então, gente É assim Quando Nós nos libertamos Total E você continua tendo alguma rejeição Energética Se afasta O Pablinho, manda um beijo pro <risos> É isso aí, manda um beijo pro Pablinho ah, Então, gente Você se afaste porque aquela, aquela energia ela é incompatível com a tua Ela é uma energia Que pode conquistar Milhões de seguidores Mas aqueles milhões Vocês sabem como é que está o negócio, né? Vocês estão vendo aquelas pessoas, né? Que são Como é que se diz aí pelo Instagram? Que são Influenciadores Influenciadoras em palco Parecendo cobra... Não vou falar o um nome que não precisa, né? Tem milhares de seguidores... O sábio... Ele não quer seguidores... Ele não quer ouvintes... Ele quer... A bênção e a abertura da alma... Na mente de cada um... Ele quer que o cientista... Diga assim, eu sou cientista, eu não acredito no Espírito. Aí você pergunta: da onde veio essa ideia? Da onde você adquiriu, quando e como você adquiriu isso? É algo que já existia. Então, todos nós tiramos do nosso Espírito, que é tudo, tudo é Espírito, a sabedoria os que não agem assim eles estão tirando do que é de pior e eles reservam o pior se mostrando como o melhor e condicionando quando vem a sensação de rejeição respeite aquele que se sentir atraído é porque está em, em outra dimensão O nosso planeta hoje já está chegando A nossa consciência Para o um mínimo de pessoas Está chegando A sexta dimensão A quinta e a sexta dimensão à Alguns a quarta E muitos estão voltando Para a segunda Cuidado Muitos Vibrem no amor Tá bom? Agradeço a todos que estão aqui. Qualquer coisa podem deixar, né? De como é que é? Comentários. Comentários. No YouTube. No YouTube e no Instagram. Tá Tem bom? Perguntas para a próxima live também. Perguntas. É, ah, tá. Perguntas para a próxima live. Quando vai ser a próxima? Quinta. Quinta-feira, às 18h. Às 18h30. 18, 18, 18. Tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Agradeço a presença. Gente, curtam, sigam. Por favor, pessoal do YouTube. O YouTube, ele não, ele não faz o sininho e nem faz o Compartilha. compartilhamento sozinho, tá? E nem se inscreve sozinho. Tá bom? Verdade. Agradeço a todos vocês espero sempre juntos. E acompanhem todo o nosso as nossas postagens, para saberem dos cursos, do nosso trabalho, do nosso agendamento, tá bom? É isso aí. Na descrição vai ter o telefone, vai ter tudo. Um beijo grande a todos, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.